E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos conversar a respeito dos intervalos de tempo. E nós vamos ver que a organização desses intervalos nos ajudam no nosso cotidiano. E, para isso, nós temos aqui a mãe da Júlia, e ela planeja organizar as atividades da filha no mês de maio de 2019. E, para isso, ela criou uma tabela com os dias da semana, as atividades que a Júlia irá fazer e os lanches que a Júlia irá levar para a escola. E lembrando que uma semana é dividida em sete dias, que são o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, e o sábado. Mas observe que a tabela da mãe da Júlia está faltando algumas coisas. E aí eu te pergunto, será que nós somos capazes de ajudar esta mãe a completar esta tabela? Pause o vídeo e tente completar os dias da semana e também responda por que aqui e aqui não tem nenhum lanche. Como eu disse, a melhor maneira é começar colocando os dias da semana. E o primeiro dia da semana é o domingo. Então, aqui, o domingo. Depois do domingo, vem a segunda-feira. Depois da segunda-feira, vem a terça-feira. Depois, a quarta-feira e seguindo a quinta-feira, logo depois, a sexta-feira e, por fim, o sábado. Sim, o sábado é o último dia da semana, e não o domingo. E agora que nós completamos os dias da semana, você consegue entender por que aqui e aqui não tem lanches? porque sábado e domingo não tem aula para a Júlia. E por isso, nesses dias, eu não preciso colocar lanches. Então, se você fosse a Júlia, essa tabela aqui ia te ajudar bastante durante a sua semana. E o interessante também é que a sua mãe ela colocou um calendário aqui, que é um intervalo de tempo maior. Já que tem várias semanas. Olha, uma, duas, três, quatro e cinco semanas que tem no mês de maio. Ou seja, em um mês, nós temos um agrupamento de semanas. E aí eu te pergunto: no dia 9 de maio, o que a Júlia irá fazer? Olha, o dia 9 de maio é uma quinta-feira. E se ela seguir certinho o planejamento de sua mãe, ela fará aula de dança e comerá biscoito na escola. E o que ela irá fazer mais no mês? Comer bolo de cenoura ou almoço em família? Observe que o bolo de cenoura ela faz todas as quartas. Então, se nós olharmos no nosso calendário a quantidade de quartas-feiras, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ela vai comer bolo de cenoura cinco vezes no mês de maio. Agora, o almoço em família são todos os domingos. Vamos olhar no nosso calendário? Observando o domingo, no primeiro quadradinho não tem nada. Isso significa que ainda é o mês de abril, e, portanto, o primeiro domingo do mês de maio é no dia 5. Então, eu tenho um domingo, dois, três e quatro domingos. Ou seja, em quatro domingos, ela vai ter almoço em família. E aí, se eu comparar o almoço em família com o bolo de cenoura, nós vamos ver que no mês de maio, ela vai comer mais bolo de cenoura do que almoço em família. E uma outra pergunta, qual a atividade que a Júlia vai fazer no último dia do mês? Ou seja, no dia 31 de maio. Se eu olhar, o dia 31 de maio é uma sexta-feira. E se eu comparar com a tabela da mãe da Júlia, a sexta-feira é essa aqui, e a atividade que ela vai fazer vai ser a natação e claro, o lanche da escola vai ser o iogurte. E você pode não ter notado, mas a mãe da Júlia organizou o tempo da menina em intervalos. Como assim? A semana tem sete dias, não é isso? Sendo que o domingo é o primeiro dia, a segunda-feira é o segundo dia, a terça é o terceiro dia da semana, a quarta é o quarto dia da semana, a quinta, o quinto dia da semana, e a sexta, o sexto dia da semana, e o sábado é o sétimo e último dia da semana. Ou seja, uma semana é composta por sete dias. Então, se eu juntar todos esses dias aqui, os sete dias, eu tenho uma semana. E, claro, um mês é formado, geralmente, entre 4 e 5 semanas. De novo, se nós olharmos o mês de maio, nós temos uma semana, duas, três, quatro e cinco. Ou seja, eu dividi o meu mês em semanas e, com isso, eu crio intervalos de tempo. E isso ajudou bastante a Júlia em seu cotidiano, ou seja, em seu dia a dia. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, meu amigo!